Olá amigos, um abraço. Estamos aqui nos estúdios da Luz FM e estamos trazendo um convite especial para vocês. Dia 16 de setembro, sexta-feira, estreia o nosso programa Jornal da Luz FM. O nosso primeiro entrevistado será Adriano de Oliveira. Ele vai trazer informações bacanas para a gente a partir das 10 horas da manhã. Eu conto com você. Acesse www.radioluzfm.com.br e você poderá baixar o nosso aplicativo. Mas estaremos ao vivo também pelo Facebook da Conexão Brasil Rádio. Então eu conto com você, conto com todo mundo. Nesta sexta-feira, 16 de setembro, a estreia do nosso programa, do nosso jornal da Luz FM. Um beijo no coração e até lá.